Olá amigos e clientes, tudo bem? Tudo certo com vocês? Olha só, bem rapidinho aqui um vídeo rápido tenho esse apartamento de três dormitórios que é uma das melhores oportunidades de negócio do bairro Navegantes Avenida Bidajara, em Capão da Canoa, tá? Um apartamento todo amplo um living gigantesco, uma cozinha ampla a lavanderia então nem se fala vocês vão ver na sequência não tem lavanderia como essa, cozinha, living ou vocês vão encontrar em apartamentos de mais de um milhão de reais. E esse, eu vou falar no final do vídeo, mas é uma barbada, tá? Um imóvel realmente com um preço muito bom. Ele é de frente, leste e norte, tá? Sol da manhã, bem iluminado, bem arejado. As, essas aberturas aí na lateral abrem muito. Então é um apartamento realmente diferenciado. 100% rebaixado em gesso. O imóvel tem mais de 150 metros. Olha a lavanderia que eu falei. Olha o tamanho. Ela vai mais um pouquinho para a esquerda. No vídeo, talvez vocês não tenham ideia, mas é fora do padrão, tá? Do litoral e até da sua cidade aí. Tá uma cozinha bem ampla, faz a bancada aqui, tem a churrasqueira. Olha essa imagem do living aí. Muito bacana, dá pra fazer três ambientes assim, com espaço de sobra, de sobra, tá? Vamos dar uma olhadinha nos quartos aí na sequência. Então, três dormitórios com suíte, tá? E lavabo. Acabei não mostrando o lavabo aí no vídeo, Tá? Olha a minha aí o banheiro que os dois dormitórios olha o tamanho dos dormitórios também bem amplos tá como eu disse é um apartamento fora da curva fora do padrão oportunidade tá antes agora a gente indo no final do vídeo vou falar o preço aqui ó 600 mil reais tá ah cara nessa quem tá olhando imóvel sabe nesse tamanho Estão olhando imóvel aí com valor maior e imóvel menor. Aí, esse imóvel é um apartamento que fica num prédio de esquina. Ele é de frente, leste e norte. Tá mais de 150 metros. Enfim, maiores informações vou deixar aí abaixo do vídeo. Fiquem com Deus. Fui.